Eu cheguei aqui. Eu vim cobrir as férias de uma pessoa que estava tá na limpeza. Aí, quando terminou as férias da pessoa, a chefe não quis mais que ela voltasse eu fiquei no lugar dela. Porque o pessoal gostava, né? Quando eu via figurinos no chão em algum lugar, eu pegava botava no cabide. Então, quando eu ia limpar, eu tirava as coisas do chão e pendurava o figurino da pessoa no cabide. Não me deixaram mais embora, né? Dois meses depois, virei camareira. É isso, resumidamente. Olá, meu nome é Cida. Trabalho no teatro-oficina há uns 22 anos, mais ou menos. Elisete Jeremias foi a principal né que pediu assim, para me contratarem como camareira. E aí fiquei até hoje, tantos figurinos de Cacilda, tantos vestidos de Cacilda, de couro de Cacilda, e assim, por aí vai, eu lembro fácil, a pessoa usou uma vez, eu lembro. Assim, nos sertões eu me lembro até do figurino, quem usou mesmo sem pegar, porque tem figurino que já tem o formato do corpo da pessoa. Hoje em dia não, eu já falo com o um figurinista, esse tecido é ele me dá um pedaço para eu lavar primeiro, para ver se vai encolher ou não. que Aqui nunca é tudo tão fácil, mas já é bem mais fácil para mim do que antigamente. Como você pode ver, esses figurinos, essas embalagens coloridas, muito lindas, eu encontrei elas dando sopa aqui no teatro, perguntei de quem era, ninguém sabia, então eu falei, perdeu o playboy. Estou lavando tudo, aí separando tudo nas suas embalagens, tipo só paletós, só ternos, só vestidos Então tá separadinho por pessoas, tá vendo? Marcela Drummond É tudo amarelinho Que eu falo que ele é girassol <risos> Tudo da Camila Mota, olha só Todo esse cantinho aqui, daqui, aqui Camila Mota Dona, dona Vera Valdez adora as coisas dela também Bom, Todo mundo adora, né? Só que não cabe em todo mundo. Ainda bem. Ela é musa de todos nós, do teatro-oficina. Muito lindo A eterna era. Era Vera, ou Vera era. É bem chatinho de vestir e tem que ser com muito cuidadinho com ela. Teria que, viu? O que acontece? Como ele é difícil e essa manga fica caída aqui. Aí o dedinho, e ele fica assim, no braço. Vou mostrar bastante ele, que a gente não tá vendo muito ele em cena. Ah, a Silvia já chegou a usar, né Silvia? Quando eu cheguei no teatro, você me pôde aqui do lado da vera, vera. Vamos ver se eu aprendi alguma coisa. Quer aprender? Fica do lado da Vera. Eles acham lindo, adoração. Estou fazendo a embalagem para guardar ela bonitinha, <risos> são todos figurinos pretos de Cassilda, aí quando precisar eles estão limpinhos, prontos para o uso. Essas capas eu deixo aqui porque não dá para ficar embalada, que essa purpurina aqui vai soltando e pode grudar, então ela tem que ficar aberta. Mesmo assim não é fácil de manter porque... esse o material ele vai craquelando e é muito difícil de cuidar mesmo. Mesmo assim, ele vai se estragando de capa de Dionísios, lindo, maravilhoso. Dionísios também. Estou, vou lavar e botar ele numa embalagem bonitinha. olha aqui também adoro o Zé. Adoro o figurino de Sócrates no é. <risos> banquete. Tá vendo? Como eu sofro quando não, alguém não cuida deles. Tem todos, quase todos os figurinos da Silvia Prado. E todo mundo já conhece né, esses cogumelos. Maravilhosos, de bacantes. Que também são meio difíceis de cuidar, né? Porque o material deles a gente não pode estar lavando, batendo. Eu ainda estou pensando em como cuidar deles. Eu deixo isso aqui para enfeitar bonitinho a embalagem dela. Tem muitos figurinos. E olha aqui como é que tá. Aqui eu nem devia estar tá colocando figurinos nesse cano, né? Mas já não tenho mais onde colocar. Por favor, alguém me ajude, me dá um galpão enorme para eu levar esses figurinos. Por favor. E esta prateleira aqui é de Marcelo Drummond. Tá vendo? Tudo calçados dele. Não quero que ninguém mexa. Olha, ó, esse é o terno do rei da vela, Marcelo do Eu vou lavar. Você já tem um figurinos lindos do Rei da Vela, quer ver? Calçados com algum adereço, chapéu, que eu adoro o Rei da Vela e estou esperando que ele volte em cartaço. Isso aqui maravilha. Perno de Heloísa. Então, gente, eu vou mostrar para vocês esse figurinho. Vou abrindo aqui, bonitinho. Isso aqui eu pus só pra fazer um charme aqui no figurino. Eu vou mostrar o figurino da Heloísa. Veja bem como abri essa embalagem pra não rasgar. Assim. E olha que lindo. Olha é lindo. Muito lindo, né? Lá vai todo Isso é o... O ramo de café, né? eles usam aqui no, no peito. Aqui é o terno de Heloísa, colete, vou pegar a camisa. É isso. Vamos pro próximo. Quem quer ver um figurino lindo, que eu adoro muito, muito, muito, muito. Adoro ver Marcelo Drummond vestido com esse figurino. Ele fala que não vai poder mais fazer esse personagem, porque ele não consegue mais andar no salto alto. <risos> esse é um dos macacões. tem essa abertura na frente esse que mais velho tem esse detalhe na mão e o Drummond fica um arraso nele Rapa, né eu falei para ele você tem que se exercitar bastante para continuar fazendo esse personagem né? que eu não vou gostar de ver outra pessoa fazendo Tá, Marcel? <risos> e aqui temos um boleirinho. Ainda bem que ele não usava tanto, porque suava e... muito, né? Esse material só molhado de suor e essas peninhas aqui não vai ficar com cheiro muito bom. Né? Mas o charme todo fica por conta de quê? De que, de que, de que? Da linda bota dele. Olha o salto. E é isso que eu ando falando é. para ele, malhar as perninhas para continuar entrando aqui. Vamos pegar outra. Olha isso. É difícil dizer outro charme, né, gente? Olha que maravilha! Dionísios. Sempre será Dionísio. Lindíssimo. Ah. Agora eu vou chorar. Passo. <risos> Você se emociona muito, Dinda, nas peças. Como é? Algumas vezes. É, né? Lá de cima dá para chegar a emoção, dá, né? É. Quando eu vi a Letícia cantando essas músicas, eu disse... Não. Deu saudade? É uma mistura de tudo, né? Um trabalho danado. Mas a música é muito linda também. E lá de cima, Dinda, como é assim estar ensaiando aqui e você fica ouvindo? Você vai trabalhando e ouvindo tudo que está acontecendo? Como é que é até ensaio assim, e balanço do seu trabalho? É Depende do momento. Quando eu vejo que acontecendo só alguma coisa aqui, tá tranquilo e eu não preciso estar prestando tanta atenção, aí eu fico mais ligada no meu trabalho. Quando eu sei que está rolando alguma conversa, ou assunto que vou, eu posso... que me envolve né? no trabalho, que vai ter uma mudança de um figurino ou de, um... ou de uma posição de cena, aí eu já fico mais ligada. Eu fico ligada no que está acontecendo aqui embaixo. E às vezes a gente fica brincando, dançando com as músicas. Mas a última semana passada, eu fiquei bem emocionada quando a Letícia cantou. Ai, que linda. Estava cantando música dessa peça, né? não Isso daqui também me deixa muito emocionada, porque do Zé... Esse tecido é maravilhoso. Eu adoro muito esse tecido, essa batina do Zé. as latinas de muitos tecidos diferentes? É que essa aqui parece que é de linho, mas é um pouco diferente. A outra também é azul, mas o tecido parece mais pesado. Né? Uhum. E olha que esse é pesado. Né? Quando faz a barra, ele fica pesado. Uhum. Quando dobra aqui, ele parece pesado, né? Mas ele é mais levinho. Aqui, Rosa, tem... Esses bolsinhos para ele guardar remédio dele. Tinha que ficar com remédio no bolso dele. Aí tem um bolso escondidinho aqui. O fiquei... baseado, acho que ele guarde. Assim. <risos> Também. Aí eu fiquei com muitos ciúmes quando vocês resolveram fazer essa mutação. Porque... do Zé, então eu não gostei que vocês inventaram de fazer essa mutação. Ah. Porque eu fiquei com ciúmes. Entende? Claro, né? A gente se afeiçou as coisas. Mas é importante, né? Porque mesmo garantir que o Zé, o conselheiro, ele faz. Como é que foi essa história? Porque essa roupa era o dobro disso, né? Ela teve que fazer uma barra. Como é que é essa história do figurino no tempo, Dinda? Como é que o figurino vai mudando no tempo? Tipo, a do Dionísio, que era uma e mudou o tecido, a do conselheiro, que o tecido foi ficando mais velho, pela própria idade do Zé. Como é que se sente isso? Fala disso um pouco. Depende, né? Às vezes, melhor. melhor. O figurino tem que mudar. Às vezes, o tecido é melhor, às vezes, não. né Mas, no caso do Zé, essas batinas... Sempre foram bonitos os tecidos. O anterior, dessa, o tecido é um pouquinho mais grosso, mas também é bonito do mesmo jeito. E tem um lindo caimento, eu acho. Uhum. E, na verdade, isso aqui já era o tamanho certo para ele. Não sei por que vocês precisaram vocês precisam fazer essa barra toda. Estava ah, muito comprida, né? é? tava Estava né? difícil de, de andar. Uh. E, e essa relação do objeto do objeto com a roupa? Porque o Zé chegou pedindo esses colares, né? E se tinha falta... Como é que é, às vezes, essa coisa do quando um ator chega e fala nossa, e aquela coisa que fazia parte do figurino quando o Zé viu que faltava o colar? Como é que é? Fala um pouco disso, assim. Ah, É que, na verdade, alguns figurinos, né? Todos são importantes, mas alguns... É, eu brigo muito para preservar tipo, esses colares. Tipo, andei brigando com muitas pessoas né, para não usar esses colares, porque tudo zero, né? eu não quero que ninguém use. Então, se a senhora não tivesse brigado tanto, né, provavelmente ele nem existiria mais. E essas marcas assim, que o tempo vai fazendo? De onde é essa marca aí, Dinda? Isso aqui era da... Lembra a terra no final, que todo mundo sujava a mão com uma tinta? Essa tinta dessa Licking. mão. E Licking. aí todo mundo botava a mão ali no fundo? Sim. Então é essa tinta. É. Que passou para as batinas. Olha, tá bem na mão, né, do Zé? Porque ele também punha a mão na tinta. É, quando ele não E tinha um monte de gente, né? Ele passava a mão por cima das pessoas. <risos> é mais fácil as pessoas terem sujado ele. Né? É. que ele mesmo se sujando. Ela tá suja porque foi usada agora na mutação que vocês fizeram, né? Uhum. Eu ainda não lavei. E... Não gosto Não gosto de chorar. <risos> <risos> Eu ri. Ria. Ria. Que uma das culpadas que me fez chorar foi a Letícia. Cadê ela? <risos> Na verdade, a gente já tá acostumado, eu e ela, né, já estamos acostumados, então, eu entendo ela, eu acho que ela também me entende, então, já sei não, como vestir ela, então, todo cuidado com ela. Eu falo assim para ela, Vera, é mais fácil por aqui, vamos tentar, ela fala, tudo bem, meu amor, né? Só que a Vera tem mais, como é que fala? Disciplina, sei lá, se eu falo para ela, vamos sempre começar assim, por aqui, por essa manga, por esse lado, ela sempre lembra de fazer sempre daquele jeito. Que acontece também com o Pascoal. Eu, eu falo, Pascoal, a gente vai fazer assim, vamos pôr assim, vamos pôr assim, o primeiro isso, o primeiro aquilo. Pascoal, na hora que você for fazer a troca em cena, você começa a tirar a luvinha dos dedos, que é uma, a deixa para eu entrar para fazer a troca dele. E ele faz direitinho, uma beleza. <risos> e a nossa Vera Valdez também é assim. Não só com ela, né? Mais com ela, mas geralmente, hoje em dia, eu aprendi uma coisa. Primeiro eu vejo a pessoa se vestindo sozinha <risos> e presto atenção para ver como é que ela faz. Vejo onde ela errou, onde ela não errou, onde é mais fácil de vestir. Ah, é mais fácil vestir por aqui ou é mais fácil vestir por cima. E aí eu. Vou tentando fazer daquele jeito, só que em vez dela estar tá fazendo sozinha, eu estou fazendo, né? Mas a maioria das pessoas não segue, né? A gente combina, vamos começar assim, vestir assim, primeiro esse, primeiro a meia, primeiro... E a gente segue aquela sequência, porque senão não dá certo, né? Cada dia você põe de um jeito, primeiro pé, primeiro a manga, primeiro aqui... Nunca dá certo, né? Você pode perder o tempo de entrar em cena. Aí quando os outros que eu falo, falam e não obedecem, aí eu largo de mão. Ah, não vou falar mais. Deixa-se virar, faz do jeito que quiser. E seja o que Deus quiser. Aí sai a pessoa correndo, né? Pulando num pé só, terminando de se vestir. Né? E sempre tem aqueles, né? Que em vez de se vestir, vai fumar, vai beber, e depois vai se vestir correndo. E aí. Eu ah, é assim? Então, vai entrar assim. E pronto. A Vera me obedece. Eu falo, Vera, vamos fazer assim? Tá, vamos fazer assim. É claro que os mais novos, principalmente os de agora, não rola muito isso, né? Que daí, aqueles que estão aqui da época que eu cheguei, que hoje em dia, que já está com essa disciplina, né? já é mais fácil para eles, né, do que nós que entramos naquela época, que fomos aprendendo as coisas sozinhos, né, praticamente fazendo. Assim. então quem está chegando agora eu já tem pessoas experientes que pode passar isso. digamos que a pessoa não precisa sofrer o que nós sofremos, né, que já é só observar, né, prestar atenção e observar melhor eu acho os mais antigos, né, da nossa época ficou mais fácil, por exemplo, que é o caso que eu falo, o próprio Zé mesmo, eu falo, Zé, vamos começar a vestir isso aqui desse jeito, então Zé, vamos vestir tal hora, e ele fala assim, e ele, digamos, me obedece direitinho, né, e antigamente não era assim, né, isso foi uma coisa que foi... Se adquirindo com o tempo. Tipo, acho que a pessoa percebeu que o jeito que eu estava fazendo é, é o melhor, então isso foi rolando, né? Eu diria para começar a praticar isso já desde agora. Não esperar ficar daqui 20 anos. Não, tipo tá. aquela história assim que você só aprende sofrendo, né? Então agora muitas pessoas não precisam aprender sofrendo. Hum. É bem mais fácil, hoje em dia. Depende deles, né? Só depende deles. É isso. Qual foi a pessoa mais, mais, mais, mais, mais assim, não é que você pode, mas mais difícil de vestir, assim, que você ainda precisa, sabe? E o que, que você teve que fazer, assim, pra conseguir? Você passou uma situação de muito nervoso na camareira, assim, você falou, nossa! Quase enlouqueceu? Já. Sabe quem é? Silvia Prado. <risos> Ai, que alegria! Se abençoe. <risos> não, pior que é, mas não difícil de, de forma, de, não é, sei lá qual é a palavra, mas o que eu quero dizer que é difícil é porque muitas vezes a Silvia Prado, ela inventa de estar mexendo no figurino na hora de se vestir, de entrar em cena. Ela resolve mudar, vamos arrancar isso daqui, vamos tirar isso daqui. Ah, não, aí desmancha, aí você fica apavorada porque vai entrar a cena e ela tá com as coisas, tipo, lá, totalmente destrompelhado. Né? Então, tipo, vamos arrancar esse babado daqui. Aí faz isso, você acha que pode, menina? Então, aí eu fico nervosa, mas não pelo fato do que está acontecendo, é pelo medo de perder ela, ela entrar assim, na cena. Acho que é o que mais me deixa apavorada, né? De perder a entrada de cena dela. Mas ela já perdeu a entrada de cena? Olha, eu acho que já chegou a entrar bem em cima. E olha lá, eu acredito que praticamente perdeu, hein? E aí, quando é assim, você fica olhando lá de cima acompanhando a cena inteira? Eu fico falando, caramba, não vai chegar tempo, meu Deus. E aí, quando consegue? Ah, respira, volta a respirar. Aí eu, meu Deus, por pouco. <risos> <risos> Ai, Deus, é verdade. Mas o pior é verdade. Ah, a Vera também, às vezes, não, agora não, né? Mas já teve dias que ela, ela também fazia isso, né? De querer mudar uma coisa no figurino na hora de entrar. Por exemplo, isso aqui são coisas que ela inventa, né? Ai, vamos pôr um cinto hoje aqui, aí vai inventando coisas para acrescentar no figurino, né, na hora, e fica apertado, né, não é pela dificuldade em si, mas é pelo medo de perder a entrada, né, da cena, é mais por isso. Então, nesse caso, a rainha é a Silvia Prada, a vencedora é a Silvia Prada. Na Macumba, eu começo eu fiz, no começo eu fiz, mas era para o Zé, lembra quando a gente estreou em Yotin? Mas estava bem cru, né? Foi super difícil fazer ali, porque de montar o camarim, não tinha onde montar, amarrar uma cordinha para pendurar os figurinos, e eu fiz o máximo que eu consegui de contrarregar as coisas das pessoas, de todo mundo. E fiquei ali só correndo atrás do Zé, né? E o Zé parece que fez todos os eclesiásticos, assim, todos os padres. E aí, como eu ainda não sabia exatamente nada, eu fiquei acompanhando o Zé naquela roda, seguindo com os figurinos na mão, assim esse, esse agora. Eu fiquei com, acho, com todas as batinas na mão e andando naquela roda. Tipo, que estavam cantando ali naquela roda, né? Que foi feito assim, né? Não. Porque você ficou naquela roda e como eu não sabia qual era o momento de troca e qual era a batina que ia fazer, então eu fiquei ali, né? Com a batina no braço e correndo assim, acompanhando a roda, e foi vestindo ela naquele lado. Quando eu choro com os sertões, eu não sei se é de lembrar a dificuldade, a emoção misturada com o trabalho, porque foi uma loucura fazer os sertões, foi uma, uma loucura. Você sabe quantos figurinos eram? Não. Tem ideia assim? Não de soldados, domas europeus é um absurdo de quantidade. Né? Foi feito acho que três vezes esses figurinos de soldados e a última vez foi feito dobro para cada um. Cada, toa, mesmo as crianças, cada um tinha dois. Então se imagina. E aí se juntando esses últimos que foram feitos. Todos os atores foi feito dois figurinos e se juntar com os que já existiam. É muita coisa, andada. tem que pegar um por um para contar. Para quem quer ser camareira, eu sei que é clichê falar isso, mas assim, a melhor e única para mim forma é gostar muito. Eu gosto muito, eu gosto muito de mexer nos figurinos, de ajeitar no cabide. Então, você pode ver que é a diferença de quando eu pego o um figurino, né? Eu... eu carrego assim. Então, é diferente de quando alguém carrega um figurino. Sai é arrastando pelo cabide, assim, arrastando no chão. Então, só de ver isso, eu já fico muito bravo. A pessoa tem que gostar, né? Pode ir adquirindo, né? Com o tempo. Que nem foi o meu caso. Eu nunca tinha trabalhado de camareira e mexido com figurinos. Mas, eu acho que era uma coisa que eu já devia gostar muito, né? Pra ficar tão apaixonada por isso. Muitas pessoas que chegam aqui, elas não querem ser camareiras, elas querem atuar, né? Aí, aceitam ser camareira, mas tá ligada lá na atuação na pista. Então, tem que gostar de ser camareira, para ser camareira. E meu tempo que eu estou aqui, cara, tem sido uma experiência boa, teve momentos muito difíceis, muito tristes, mas estou feliz por ter chegado até aqui. que eu posso falar. Não sei o que falar. Só fico triste de... ir amanhã. Se eu não puder fazer amanhã. Mas estou bem feliz de ter chegado até esses vinte e poucos anos, vinte e dois anos. É isso. Favelas Anônimas ainda na ciência Ignoradas dos sábios Ações, ó.